Meu amigo ou minha amiga, o que, que você acha de poder trabalhar no aplicativo da Uber na horizontal? Vamos virar ele aqui, olha só que bacana eu acredito que se você virar o seu celular é agora, não vai ficar desse jeito, certo? E o que você também acha de poder aumentar a sua taxa de aceitação sem precisar fazer nenhum esforço extra, somente utilizando da dica que eu vou passar através desse vídeo, utilizando um macete chamado dedo de Deus. Então é no vídeo de hoje que você vai aprender como utilizar melhor o seu celular para poder Trabalhar nos aplicativos de uma forma que não prejudique em nada a sua conta final. Toda a configuração que vai ser utilizada aqui é no próprio aparelho celular o aplicativo da Uber permite que você faça esse tipo de alteração então não tem problema não vai banir a sua conta e você vai poder melhorar suas taxas para poder alcançar objetivos como o Uber Diamante e assim por diante e até mesmo melhorar a quantidade de corridas que você recebe no seu aplicativo e eu gostaria de dar todo o crédito todo o parabéns ao Claudio Sena foi através do vídeo que ele postou ontem mesmo eu estou aqui compartilhando de uma forma para que chegue o um maior número de motoristas para que todos também possam aproveitar desse macete dessa estratégia que você vai utilizar no aparelho celular a partir de agora beleza então sem enrolação vamos mostrar como é que faz então vamos lá tô com o meu aparelho celular aqui que eu utilizo apenas para o trabalho esse macete só funciona no aplicativo da Uber, não vai funcionar na 99, infelizmente. Então, eu vou mostrar para você aqui como faz, ó. Você vai puxar aqui as configurações do seu aparelho. E aqui nas configurações do seu aparelho, você vai até aqui, ó, sobre o dispositivo. Todo aparelho celular que tem Android tem essa opção aqui, beleza? Daqui, você vai caçar aqui, ó, a opção informações do software. Então vamos clicar aqui e daqui você vai procurar, escrito aqui, ó, número de compilação. Achando esse número de compilação, você vai clicar sete vezes em cima dele para poder liberar a opção de desenvolvedor. tá vendo que já apareceu a etapa 1 para liberar. Beleza, ó, opção de desenvolvedor ativado. Vamos aqui agora voltar. E aqui, vamos procurar aqui, ó, a opção que vai aparecer aqui embaixo depois do sobre o dispositivo aqui ó tá vendo opção do desenvolvedor vamos clicar aqui e aqui vamos ativar aqui a opção do desenvolvedor dar um ok e vamos procurar aqui agora uma opção que tem tá chamada tamanho vamos ver aqui vai puxando aqui ó largura mínima quando você achar aqui ó, largura mínima, você vai clicar aqui ó, em cima dele, vai mudar de 360, decore esse número, porque por acaso você queira voltar ao tamanho normal, é só você voltar para 360, mas vamos colocar aqui ó, 500, beleza? 500, e vamos dar um ok, você vai notar que o aparelho ele vai diminuir um pouco o tamanho das letras, vai mudar um pouquinho, por isso que eu falei que se caso você queira voltar, é só voltar ali né, colocando 360 novamente ou a desativando a opção de desenvolvedor, vamos abrir aqui o aplicativo da Uber vamos abrir aqui beleza, abriu aqui o aplicativo da Uber aí, coloque aqui em modo rotação e pronto, agora é só você rodar o aparelho e olha só ele abriu aqui na horizontal que bacana agora vamos ativar aqui e pode ver que essa telinha aqui ó do lado ela tá aberta é aqui que você usa a dica dedo de deus porque a dica dedo de Deus consiste de você praticamente ficar offline no momento que você aceita uma solicitação de corrida. Quando aparece uma solicitação de corrida na tela e você fica offline, ele não mexe na sua taxa de aceitação. Então, quando surgiu uma solicitação, é só você clicar aqui para ficar offline. Veja, tocou aqui para mim, aí o que eu faço? Clica aqui ó, para ficar offline. Pronto não vai mexer na minha taxa de aceitação. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, vou abrir aqui meu perfil. Ó, taxa de aceitação tá 68% porque eu não aceito qualquer tipo de corrida. Com esse com essa dica agora, a minha taxa de aceitação vai melhorar e muito, porque eu tô precisando melhorar a minha taxa de aceitação. Vamos ficar aqui online. Vamos voltar aqui, ó, tava 68, vamos ficar online vamos esperar uma corrida que você vai ver que não vai mexer na minha taxa de aceitação tocou, vamos aqui ó, ficar offline, vai fechar a solicitação, vamos voltar aqui no meu perfil e vamos ver que não mexeu na minha taxa de aceitação, ó. olha lá, 68%, viu? Mas Lucas, isso pode causar banimento da minha conta da Uber? Não, porque na verdade você está simplesmente ficando offline. Quando você bem entender, isso está de acordo com as regras do aplicativo, você pode ficar online e offline o momento que você quiser, então não vai interferir em nada na sua conta do aplicativo, você não vai ser banido, não vai dar problema também na questão da, do do uso do celular na horizontal porque isso é uma configuração do seu próprio celular você tá simplesmente você está aumentando o tamanho da largura do aparelho possibilitando que você vire ele na horizontal e utilize o aplicativo também aí inclusive quando você também espelha o celular na mídia do carro o seu celular ele fica na horizontal facilitando esse tipo de truque. Gostou da dica? Eu espero poder ter ajudado Compartilhado de uma forma que você também possa Aproveitar desse tipo de truque Dá uma passadinha lá no canal do Claudio Que ele tem bastante dicas Bastante informações bacanas lá